Bom dia, meus amados. Hoje é dia 7 de janeiro de 2023. O primeiro sábado deste novo ano. Obviamente também o primeiro áudio deste ano que inicia. Hoje eu vou trazer aqui um tema que poderíamos dar um título como se fosse o seguinte, a geração, a geração dos dois mundos. Sim, é verdade. Essa geração que hoje está encarnada na Terra é a geração dos dois mundos. Você que está ouvindo este áudio hoje, você faz parte desta geração de dois mundos. É bem simples para entender porque você que ouve agora, você nasceu antes de 2012, provavelmente viveu o velho mundo praticamente do jeito que ele era. Porque ele realmente sofreu uma mudança grande a partir de 2012. E também está vivendo o um novo mundo, a nova Terra, porque agora ela se forma de uma forma muito rápida, como já foi dito aqui em outras... É, vezes anteriores, textos ou áudios, que a nova Terra já está sendo delineada e que dentro de mais alguns anos nós não vamos mais reconhecer se ficarmos presos à velha imagem da Terra. Tudo vai mudar muito, em todos os sentidos, porque agora nós estamos no funil que vai realmente trans Bordar, né? tudo aquilo que era, que vai transformar, que vai transmutar e que vai passar né? para a nova fase, a nova era. Isso é uma coisa fantástica, porque se a gente levar em consideração quantos mundos existem, Cada planeta, cada estrela, cada lua. Somente nesta galáxia via Láctea dizem que tem, sei lá, 400 bilhões ou mais. Quantos bilhões de galáxias tem? Né? Ninguém sabe, porque é infinito. O seu, esse cosmo é tão grande que dizem ser infinito. Isso é infinito. Fica difícil até entender, né? Mas vamos entender aquilo que a nossa mente é capaz de entender. De nada adianta você querer entender coisas que a mente ainda não tem capacidade. Quantas vezes já foi dito que aquilo que a gente não entendia há um ano hoje já é possível compreender? porque a nossa consciência está se expandindo, e na medida que ela se expande, ela entende coisas que antes não entendia, ela vê coisas que antes não via, ela sente coisas que antes não sentia. Porque nós somos uma consciência, nós não somos esse corpo, esse corpo é igual. Continua com duas pernas, com dois braços, com duas orelhas, né, é dois olhos, o um nariz, uma boca, enfim, corpo é, com tronco e com membros, né? com cabeça. O corpo continua igual. corpo humano é um corpo humano, é uma forma, uma forma humanoide aqui, no momento, aqui na Terra. Mas a consciência que está em cada corpo, essa sim, é ilimitada, e ela vai se expandindo na medida que ela se alarga, que ela começa realmente a fazer a sua ascensão. Porque quem vai fazer a ascensão é a consciência, que é a alma. Né? Já falei aqui sobre mônadas, sobre o eu superior, sobre o átomo semente, que é uma consciência, uma consciência desmembrada da fonte desmembrada da fonte, que também podemos dizer que é o Criador, que é Deus. E nós somos um pedacinho dessa consciência, o fractal. Então, esse fractal, essa consciência que é você, que sou eu, que, é, que me ouve, está aqui para fazer uma experiência na dualidade, num mundo de provas e expiações, submetido ao velho do esquecimento. E agora finaliza esse período de aprendizado. Finalizou, é como se fosse uma escola, né, que tem lá o primeiro grau, agora está finalizando o primeiro grau, vai começar a ter segundo grau nessa escola. Então vai ter alunos que vão viver essa escola o primeiro grau, e o segundo grau. E vai ter alunos que vão chegar na escola de segundo grau, vindo de outras escolas de, que são condizentes, né que não fizeram o primeiro grau aqui. E tem alunos que não completaram o primeiro grau, não vão para o segundo grau. Então, os únicos que vão viver a escola da, do primeiro grau, e a escola do segundo grau são aqueles que fizeram a sua ascensão, que tiveram a sua aprovação agora. É aquela parte que vão dizer, eu vivi a escola antiga e estou na escola nova. Então, nós somos aqui os alunos dessa escola chamada Terra, que temos a oportunidade de... Contar histórias lá adiante para outros povos, outras raças, outros mundos. Você pode dizer, eu vivi os dois mundos lá na Terra. A velha Terra e a nova Terra. O velho ciclo, ciclo e o novo ciclo. Eu vivi a experiência da mudança. Eu vivi a experiência da terceira dimensão, que também era denominado de mundo de provas e expiações. E também experienciei a nova terra, um mundo de quinta dimensão, também denominado de mundo de regeneração. Se temos tantos bilhões de orbes somente na galáxia Via Láctea, não tem como imaginar o um número de, de, de esferas celestes, de estrelas, de planetas, enfim, que né? existem nos, nos universos infinitos. E todos eles têm consciências, que chamamos de almas, de espíritos, Vivendo aquela forma que existe naquele lugar. Certamente que se vamos olhar com os nossos olhos, com a nossa consciência limitada, não temos con condições de saber se existe alguém naqueles planetas, naquelas estrelas. Então, quando a gente estuda alguma coisa, diz assim, é, vida fora da Terra, nada mais... É pueril do que esse termo. Não há vida fora da Terra. Pode não haver uma vida igual à nossa, mas existe vida em tudo que existe no universo. Se nós considerarmos que os reinos inferiores aqui da Terra, como mineral, como vegetal, como animal, são consciências que pulsam, é uma forma de vida. Como não há vida fora da Terra? Se há luz, há vida. E luz há em todos os planetas, em todas as estrelas. Porque aqui nós recebemos a luz do Sol, que é o nosso astro, que forma esse sistema, sistema solar. Mas esse Sol está recebendo luz de onde? Obviamente de um outro Sol. E assim por diante até chegar no Sol central. Tudo emana do Sol central. Primeiro da galáxia, depois do universo, depois do multiverso e depois do Omniverso que é a fonte. Não há como separar isso. Não tem como nem imaginar de ser diferente. Se há um espelhamento... Obviamente que se um espelho é quebrado, ele não reflete mais, e daí para frente tudo termina. Mas a perfeição, a perfeição da criação, é tão perfeita, simplesmente é incompreensível, é tão perfeita. Mas vamos voltar aqui para você. Você tem a oportunidade única, porque somos poucos, alguns bilhões de pessoas apenas, que realmente estão tendo a oportunidade de ser chamada da geração dos dois mundos. Se nós olharmos um pouquinho aqui, ao nosso redor, vamos começar a fazer um, uma análise de, de dentro para fora. Você que já tem ali uma certa idade, lembra dos teus pais, dos teus avós, como era a vida deles, Como era a tua vida na infância, na adolescência e agora na fase adulta, a mudança que houve. A mudança em todos os sentidos, desde financeiro, transporte, comunicação, saúde, Ensino as cidades, as estradas, os aviões, os barcos, os navios, né? Não é tão difícil, não. O meu avô, por exemplo, é um imigrante que veio da Itália. E no tempo dele não existiam navios com motor, era navios movidos a vapor. A vapor. Bom, vapor você basta pesquisar, né, o que é uma um navio, um trem, né? A vapor. Não tem motor. É queima de alguma coisa, geralmente lenha, porque na época acho que só tinha lenha mesmo, não tinha óleo. Né? E o vapor movimentava o mecanismo que fazia andar para frente. Né? Não tinha aviões como tem hoje. Então, uma viagem da Itália até o Brasil era, em média, 36 dias e 36 noites. Hoje você faz fazem pouco mais de 10 horas, né? As, as coisas mudaram. Essa geração viveu os primórdios da famosa era da indústria, da modernidade. Porque daí veio, vieram as coisas novas, nesse último século principalmente, né? Mas agora a transição planetária chega ao seu final? Embora já foi dito aqui que a transição começou por volta de 1750 e deve finalizar até 2050 Pouco mais, pouco menos? Datas são estimativas, são referências, não são exatas Tem que sempre levar em conta isso Senão a decepção vem como já está acontecendo muitas vezes com as pessoas Se baseia numa data exata Sempre foi dito, em todos os meus textos, em todos os meus áudios, e já são milhares entre textos e áudios, áudios não tanto, mas textos principalmente, jamais vocês vão encontrar lá uma data exata, dia tal, mês tal, ano tal. Não, por volta de mais ou menos, por supõe-se que por lá, por tanto tempo, porque o calendário não existe fora da Terra. Nós estamos vivendo a mudança. Como não interpretar isso? Ah, porque não vai acontecer, porque não aconteceu, porque é, as pessoas querem as coisas para amanhã, para hoje. Tem alguns que querem para ontem, né? Não é assim. Existe um propósito, existe um projeto. Como eu escrevi no texto de quarta-feira... Tudo segue a intenção daquele que idealizou o mundo. Você faz a intenção de algo, você vai desenvolver aquele algo. E você vai seguir aquela intenção porque você já colocou a intenção. Então agora nós estamos vivendo essa geração atual e agora começa também entrar as pessoas mais jovens, as crianças que nasceram agora, a partir de 2012 principalmente, já vão estar na nova parte da Terra. Mas ainda tem muita coisa da velha Terra. Então eles vão, de uma forma ou de outra, também experienciar os dois mundos. Porque eles vão vir prontos já para uma nova realidade, uma nova Terra, mas ainda eles vão pegar resquícios da velha Terra. Aí as pessoas dizem, mas e aquela que morre agora, não vai aproveitar, não vai ver? Aquela que morre agora, ela já viveu o velho mundo e também experienciou coisas da partes do novo mundo. Mas se ela, ao morrer, ao desencarnar, a alma dela estiver pronta, tiver a frequência da nova terra, lá onde ela for, ela vai ficar aqui na psicosfera da Terra, seja numa nave espacial, seja numa colônia espiritual, que agora tem todas as possibilidades, porque está sendo feita tanta mudança, que agora já não tem mais só as colônias espirituais, que vão ser esvaziadas em breve, é, ainda existem lá sim, porque tem almas se preparando para voltar, mas elas vão deixar de existir, então começa a se fazer a transmigração para as naves, até que você finaliza esse processo depois não precisa mais essa, esses espaços. Né? Essa alma que está pronta para voltar para a nova Terra, ela vai ver de camarote a mudança final. Melhor que nós, porque ela vai estar lá do alto. Como se estivesse na arquibancada mais elevada do estádio. Né? Não vai ver essa parte nova aquele que não fizer a ascensão. Por quê? Porque ele não vai ver. Ele não está não pronto. É aquele aluno que rodou no, na escola de primeiro grau, não vai conhecer a escola de segundo grau. A mesma escola com outro nível. Porque a escola desse, que ele estava, não tem mais primeiro grau, ele não passou por segundo, então ele vai para uma outra escola. É aquilo que nós chamamos dos exilados, que vão para outros planetas finalizar o seu aprendizado, que aqui não pode mais não tem frequência, não tem professores para ensinar as lições que faltam, o um nível vai ser outro. Então vamos começar a entender como o processo funciona. Não há também nenhuma injustiça por parte do criador. O criador ofereceu a escola os professores, as condições, as matrículas, a liberdade, as vagas, para todos que queriam aprender. Ele não pode chegar agora aqui e dizer, ah, vou te dar uma chance, que pena, você não passou, faltou um pouco, vamos dar um jeitinho. Não. Aí ele estaria sendo injusto com aqueles que fizeram por merecer. E a justiça divina é simplesmente justa, diferente da justiça dos homens, que a gente bem conhece. Então, a geração que está aqui tem a oportunidade de conhecer os dois mundos. Obviamente, como está sendo dito aqui, uma parte, que é aquela parte que vai embora, que são dois terços da humanidade... Não vão poder ver, mas vamos falar aqui de você. Se você está ouvindo esse áudio, você está nessa parte que vai ver, porque senão você não estaria nem interessado nisso. As pessoas dizem, ah, como que eu sei se eu estou fazendo certo? Como eu sei se eu estou fazendo ascensão, se eu vou fazer ascensão? Bom, saber, saber mesmo, eu não sei nem se eu vou fazer ascensão, então como é que eu vou saber se você vai fazer? E olha que eu me conheço. Eu tenho consciência de quem eu sou. Assim como você tem consciência de quem você é. Se você faz tudo sempre com a intenção no bem, porque tudo é intenção, a intenção cria o pensamento, e o pensamento gera a ação. E a ação gera a reação. A consequência. Então, se você tem a intenção no bem... Mesmo que você erre de vez em quando. Tem lições para aprender. De vez em quando a gente precisa entrar lá na, naquela catacumba, naquela gruta, naquele rio, naquele mar. né? Tem que entrar lá naquele mato né? para experienciar o que tem lá. Mas a intenção é o bem. Então não tem problema. Se você tem a intenção no bem, você está no caminho. Não precisa ser santo para ascensionar. Quem é santo não está encarnado. Quem é santo já ascensionou faz tempo. Se você está aqui na Terra encarnado, você ainda tinha aprendizado. Você ainda tinha lições, você ainda precisava aprender algo. E é isso que você está fazendo aqui. E é para isso que você está aqui. E a oportunidade que você tem... Aproveite essa oportunidade, porque muitos não tiveram. Quantos gostariam de estar aqui na Terra, levando essa experiência para a posteridade? Você se preparou para ser um aluno dessa escola da Terra? Você se candidatou? Sim. Você decidiu sim, você pediu, implorou, você desejou, você torceu para ter a vaga aqui na Terra. E não adianta vir com essa história, eu não pedi para nascer, eu não devia ter vindo, por que, que eu vim aqui? Quando você vai fazer um curso de especialização, você vai fazer o curso porque você não sabe aquilo lá. Se você soubesse, você não ia. Depois que você entrou no curso, você vai aprender coisas que você nunca pensou que existisse, você não sabia como era. E não é fácil. Tem que aprender, tem que se esforçar. Você não vai dizer, ah, me arrependi de vir fazer esse curso, maldita hora que eu decidi vir fazer esse curso. Você tem uma escolha, ou continua o curso ou desista. Aqui também. Aqui também. Na Terra. Ou você continua o processo de evolução, faz a tua ascensão, ou desiste de fazer ascensão, vai para outro mundo. Vai ver um mundinho velho. Se você não quer fazer o curso, desiste de fazer um curso profissionalizante. Desista, viva o que você já era antes. Não suba os degraus do conhecimento, da evolução. É preciso, às vezes, colocar os neurônios para funcionar também, né? É bom, senão eles se enferrujam. Exercitar, exercitar o conhecimento, exercitar a capacidade de raciocínio, de entender de enfim, colocar a razão também, né? Faz bem. Então, você se preparou lá naquele mundo que você estava, um mundo mais elevado. Aí você desfragmentou uma parte de você mesmo, o fractal, e mandou para cá para experienciar. Você veio aqui, experienciou, agora você está pronto para levar esse conhecimento para você mesmo, para a tua versão de algo mais elevada as pessoas dizem, ah, mas e como vai fazer essa... É, eu vou saber que eu sou eu, que eu vou ser dois? Não, você nunca vai ser dois, nem três, nem cinquenta. Você é pedaço, sim, dentro da tua mônada, mas você sempre é aquilo que você está experienciando como se você fosse só você. Quando você se integra uma versão de alma mais elevada, você vai ser você de novo. Ah, mas é aquela versão minha mais elevada que eu me integrei Vai ser você e mais aquela parte Você vai ser um melhorado, um melhor, mais evoluído Você vai ter uma consciência mais... Você vai ter um conhecimento enorme Mas você não vai perceber que você foi integrado Você foi juntado uma parte Não vai aparecer uma emenda Não tem esse negócio É tão... Fácil de entender porque é uma lógica, mas também não é tão fácil porque a nossa mente ainda está limitada. Todo esse conhecimento, essa experiência de você ter vivido os dois mundos, a mudança, a transição, você vai levar contigo, vai integrar tuas versões mais elevadas, você vai se transformar numa alma de. Quinta dimensão, depois sexta, sétima, oitava, nona, vai subindo. Aí quando você subir da quinta para cima, você já é um mestre ascenso, porque você ascensionou. Você vai dar assistência para outras almas em outros mundos, ainda de terceira dimensão. como fazem os nossos mentores espirituais aqui, você vai ser um mentor espiritual de outras almas. E não de uma, como você imagina. De muitas. Tem gente aqui encarnado que, ah, meu mentor é Arcanjo Miguel. Então ele acha que Arcanjo Miguel é exclusivamente dele. Não, só eu canalizo Arcanjo Miguel, porque eu canalizo Arcanjo Miguel e ninguém mais pode canalizar. Eu digo, então você não está canalizando nada. É um espírito brincalhão que você faz passar por Arcanjo Miguel e está. Dando risada da tua ignorância. Porque Arcanjo Miguel pode servir a milhares e milhares de encarnados ao mesmo tempo. Ele é quântico. Não tem exclusividade. Ah, só eu vou canalizar Astar Sharon. Porque Eu sou o único exclusivo. Não, você não tem exclusividade de nada. Isso é coisa de terceira dimensão. Terceira dimensão baixa ainda. A consciência está muito atrasada para receber canalizações de um ser tão elevado. Quando essa, esse conhecimento subir mais, ele vai se elevando, integrando a superalma, depois vai até o átomo semente, o erro superior, até o espírito, até a fonte. Quando chega lá em cima esse conhecimento, a monada toda tem a experiência adquirida lá por cada fractal. Não só a tua experiência, dos outros fractais, em outros mundos. Esse conhecimento, esse progresso, essa evolução, ela é constante, ela nunca termina. Por isso o mundo, o universo, o cosmo, segue, criando sem cessar. Jamais cessa, a criação jamais cessa. Cria-se mundos, cria-se formas, cria-se vida. Quando esse conhecimento que você levou para a tua versão mais elevada, ao teu eu superior, lá na fonte, você integrou ela ao um da tua mônada. E ao mesmo tempo lá ele passa para o um do todo, o todo um. Todos os outros, todas as mônadas, todas as outras almas, todos os espíritos, todos os átomos, sementes da criação divina vão experienciar. Vão ter esse conhecimento, não experienciar propriamente, porque vão, experienciar. vão ter esse conhecimento de como é passar uma transição planetária sem nunca ter vindo aqui. É assim, é assim que o conhecimento é adquirido e se espalha. Aí as pessoas acham que é muito difícil, não é tão difícil assim de entender. Nós vamos, muito em breve, ter condições de entender isso. Quando a nossa consciência ficar mais tempo na quinta dimensão, naquela faixa dimensional superior, nós vamos entender muito bem isso. Hoje nós estamos apenas engatinhando nesse aprendizado. Agora que a nossa consciência começa a entrar em faixas de quinta dimensão e temos condições de entender isso. Há pouco tempo nem eu, nem você, nem ninguém entendia isso. Nossa consciência não tinha capacidade de absorver esse tipo de instrução de informação. Aí eu vejo alguns comentários nos textos, né? São pessoas, aqueles paraquedistas, que caem lá, não sei como é que caem lá, não sei de onde é que estão indo e para onde vão, e de repente cai num texto daquele, nem leu direito o texto, eu acho, não entendeu nada. Aí questiona. Quem falou isso? Quem disse isso? A ciência não prova isso. É... Quem diz que isso é verdade? Bom, quem está dizendo que isso é verdade é a consciência daquele que acredita que aquilo é verdade. Aquele que não acredita. Mesmo que viesse ali um espírito iluminado e dissesse eu sou a verdade e isso é verdade, ele não vai acreditar. Ele não tem condições de acreditar, ele não está pronto. Então, às vezes, assim, não seja ridículo, porque ser ignorante e fazer questão de mostrar para todos, porque ali é público, fazer questão de mostrar para aqueles que já têm mais conhecimento, que estão ali justamente sorvendo gota a gota de cada palavra, de cada frase, de cada texto, de cada instrução, porque quem quer conhecer tem sede de saber. Então ele sorve como se fosse uma água pouca, mas que aplaca a sede profunda. E esse é idiota, porque é um idiota, porque ele não se permite a oportunidade, vem no meio daquelas pessoas que já têm uma consciência mais alargada mostrar o quanto ele é ignorante. Né? Faz questão. É uma pena. Não vamos aqui julgar, vamos aqui apenas observar. Nós estamos vendo a velha Terra e a nova Terra tudo misturado. Esse que vem botar o dedo na, no X da questão, né? como se ele fosse o sábio, é o habitante da velha terra que não vai fazer a sua ascensão e aquele que está lá tentando aprender, aquele que já está passando para a nova terra. Então veja bem que nós temos a oportunidade também de analisar, de avaliar agora exatamente a separação do joio e do trigo. Nunca foi tão fácil, nunca. Quantas pessoas estão se comprazendo no mal, achando que são os únicos que vão ascensionar, porque eles estão certos. E os outros que estão do lado do bem, do lado da luz, são os errados, né? os condenados, os malignos. Mas é assim mesmo, é bem assim. Cada um acha que está com a razão e vai se abraçar a sua própria razão, seja ela da luz, seja da sombra, porque é o momento que ele está. Apenas ele está mostrando aonde ele está. É como se ele dissesse, eu estou no degrau número 5, outro eu estou no degrau número 60, outro eu estou no degrau 500. Cada um vai mostrar o degrau da escada que está, porque é o tempo das revelações das verdades. Nós vamos agora, nessa fase final de transição planetária, ver realmente o que é dualidade. As duas faces da moeda. Se a gente vivia cada vida, cada experiência, cada encarnação, uma faceta daquela verdade e na outra vida vivia outra, a gente nunca viveu as duas facetas ao mesmo tempo. Agora nós estamos naquela, naquele ponto, nós podemos, podemos pegar a moeda, virar ela de um lado e do outro e ver as do, os dois lados. Nós estamos vendo os dois lados de cada coisa de cada pessoa, de cada situação, de cada sistema. E também podemos olhar o nosso, o nosso mundo individual, as duas versões nossas. O meu lado bom, o meu lado ruim. Porque nós vamos lembrar das vidas passadas também. Cada vida passada o personagem que nós fizemos naquela vida, quando fomos bons, quando fomos maus. E não vai ser doloroso, porque nós vamos ver que foi um aprendizado, vivemos aquela experiência. Como é matar? Como é ser morto? Como é roubar? Como é ser roubado? Como é trair? Como é traído? Como eu sempre digo, nós vamos lembrar, porque nós vamos sentir essa experiência, porque agora chegou o momento da avaliação final. Então nós vivemos o esquecimento, de cada experiência, a velha Terra, o velho ciclo, o velho mundo. E agora nós vamos viver a lembrança de tudo, e nessa lembrança não vamos esquecer nunca mais como era cada ato, cada personagem vivido. E isso é o novo mundo, a nova Terra. Então você tem a oportunidade de de conhecer, de experienciar ainda algumas lições, obviamente, mas é a fase final. Mas você pode contar a história para a posteridade. Eu estive lá. Eu estive no velho mundo e no novo mundo. Eu fiz uma experiência. Eu vivi uma experiência que muitíssimos, poucos, né, porque são pouquíssimos mesmo, né, os espíritos do cosmo infinito, que têm oportunidade. Veja bem quantos espíritos já ascensionaram, quantos não vão ascensionar, e nós estamos aqui naquele... Muro, né? em cima do muro. Agora vamos ver se vamos ficar ou vamos passar. Né? Só nós que estamos aqui, encarnados, nesta atual geração, podemos dizer que tivemos a experiência de viver em dois mundos numa vida só. Teus filhos, teus netos, que fazem parte desta, desse pequeno espaço de tempo dentro da, da tua longa caminhada, mas eles vão lembrar. Meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, realmente estava lá. Meu pai, ou a minha mãe, ou meu avô, ou minha avó, passou pela experiência dos dois mundos porque obviamente dependendo de quando nasce o teu filho quando nasce o teu neto, também podem fazer mas muito provável que daqui para frente os filhos e os netos não vão mais viver o velho mundo, só o novo eles não tiveram aquela experiência que você teve há 10, 15, 20, 30, 50 anos atrás 60, 70, né? depende da idade que você tem eles não tiveram essa experiência e o velho mundo está deixando de existir essas crianças que nascem hoje, elas já vêm prontas para o um novo mundo. Elas só vão sentir um pouquinho as energias do hoje. Mas do ontem, do ano passado, não, se elas nascer hoje, não tem mais. E muda todo dia. Então, as coisas estão assim. E antes de finalizar, eu só quero colocar aqui uma explicação bem rapidinha. Eu vejo quanta gente ainda tem dúvida. Eu não sei mais o que dizer, o que falar, o que escrever, para esclarecer essas pessoas, sinceramente. Não são pessoas más, são pessoas boníssimas, pessoas de almas puras, mas que têm uma dificuldade muito grande de compreender que ninguém está... Garantido, nem na nova terra E nem que vai para o exílio Quem mora hoje, mora porque está no tempo De morrer, de desencarnar Ah, porque quem mora agora vai então ser exilado Ah, porque quem mora agora vai ser Vai ascensionar Ah, só vai ascensionar quem permanecer em corpo físico Não tem nada disso Tá tudo como sempre foi Mora quando chega a hora Independente se vai ficar na nova terra Se vai embora para exílio você fez ascensão ou não o mundo está continuando ainda daquele jeito de nascer e morrer. Porém, porém, e aqui preste bem atenção. Morre se quando chegar na hora, no projeto de alma de cada um. Você tem que morrer hoje, vai morrer hoje, se não morrer amanhã, vai morrer amanhã, ou ano que vem, se foi o ano passado. O Estado de frequência, de vibração da alma no momento que ela mora. Está pronta para a nova Terra? Vai para o plano astral da Terra, vai trabalhar lá, não vai ficar ocioso não, seja para a coluna espiritual, seja para uma nave, que agora tem serviço nos dois lugares, e vai esperar o momento certo de reencarnar, então o corpo já adulto aqui na nova Terra, porque vai ser assim mais adiante. Isso é óbvio que vai voltar não está pronto, não vai mais para as colunas espirituais, porque lá estão sendo esvaziadas dos espíritos que não estão prontos. Então ela é levada por uma nave qualquer, tem bilhões de naves redor da Terra, lá ela é preparada, instruída, como eu sempre falo, orientada, consolada, e ela vai, como eu escrevi no texto de quarta-feira, para a psicosfera do seu novo planeta, do seu futuro planeta. Vai lá se ambientar, primeiramente, com o seu corpo perispiritual, para depois ter a energia que vai criar aquele corpo daquele planeta, que não vai ser igual ao nosso, pode ser parecido, mas não é o mesmo corpo humano da Terra. Vai ter diferença, sim. Porque o corpo humano da Terra está preparado para a vida que existe aqui na Terra. Se naquele mundo lá ele vai... Respirar através de guerra como peixes, ele não vai ter nariz e nem pulmões, ele vai, ser lá o que ele vai ter, né? Vai ter outra forma de respiração, vai ter outra forma de circulação, outra forma de alimentação. É, o corpo vai ser formado. Então ele tem que fazer um estágio na psicosfera daquele planeta para depois começar a roda das reencarnações lá como era aqui. E o mundo inferior, sim. Por quê? Porque. O conhecimento que ele teve aqui, em todas as suas vidas na Terra, ele vai ter, no inconsciente dele, ele vai ajudar aquele mundo a desenvolver. É o mínimo que ele pode fazer. Ser prestativo. Mesmo que ele tenha que aprender muitas lições. Então ele vai lá e vai sim passar para o mundo inferior, em termos de evolução, para ajudar a desenvolver aquela humanidade primitiva que está lá. E aquele mundo que ele vai, que é a sua casa planetária futura. Tá bom? Então agora eu vos deixo, como sempre, com meu abraço de luz para cada um de vocês. Namastê.